Ontem eu postei um vídeo aqui no canal falando o possível fim do canal Uber do Lucas, Uber acima da média. E eu vou ser sincero com vocês, eu estava muito desanimado mesmo. Mas depois de receber aquelas milhares de mensagens nos comentários, centenas de mensagens no Instagram... E, mano, muito, dezenas de mensagens no meu e-mail de pessoas ali falando Lucas, não desista, você é um cara de sucesso e tal. Eu resolvi sim voltar a postar vídeo com frequência, fazer aquilo que eu me destinei a fazer, que é ajudar o próximo. E eu espero que todos que estão me assistindo agora acompanhem meu canal que eu vou trazer agora muito mais conteúdo com muito mais força para poder ajudar você, que é motorista de aplicativo, não somente também depender dos aplicativos, também trazer alternativas para você também ganhar dinheiro fora dos aplicativos. Vou continuar sim trazendo conteúdo forte ali sobre os motoristas aplicativo. aplicativos. Vou tentar agora trazer um pouco mais de notícias também no canal. E também vou trazer conteúdo para você ganhar um extra por fora dos aplicativos. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é quanto que ganha um youtuber com mais de 50 mil inscritos. Eu vou ser sincero pra você, o porquê que eu estou postando esse vídeo pra você? É o seguinte, eu sei que hoje, nessa quarentena, tem muitas pessoas que estão é, procurando entretenimento na internet, é, YouTube, tenho certeza que tem pessoas que não tem Netflix, que não tem esses streamings pagos, e eles estão utilizando YouTube, que é uma forma gratuita de se entreter. Então o YouTube, ele tá tendo muito acesso recentemente nessa quarentena. E se você, hoje, falasse em Lucas olha, eu gosto de fazer, vamos supor, eu gosto de cozinhar. Fala, eu vou montar um canal no YouTube e começar a ganhar dinheiro com isso. E não tem nada de errado, você pode sim montar um canal sobre culinária, falar daquilo que você gosta de fazer. Porque para um YouTuber dar certo nesse, nessa plataforma, você precisa fazer algo que você goste. Eu, particularmente, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ensinar aquilo que eu sei. Então... O meu canal ele deu certo, ele tá dando certo devido a isso, o meu querer em ajudar as pessoas. Então eu montei um canal voltado a aplicativos, porque eu domino essa área de aplicativo, sei o que dá certo e o que dá errado e eu tento passar minha experiência para as pessoas. Mas você pode sim, vamos supor, você gosta de carros, você pode fazer um canal ali falando sobre as tendências de carros, falar aquilo que você gosta de fazer e pensa aí alguma coisa que você gosta de fazer. Pode ser qualquer coisa. E você pode sim criar um canal. E não precisa ter, tipo, muita dicção e falar. Você pode começar um canal mesmo tendo vergonha. Eu vou ser sincero com você. Eu tinha muita vergonha de gravar em frente à câmera. Eu não tinha, é, como é que eu posso dizer, um donato. Eu costumo dizer que eu continuo não tendo um donato para gravar vídeo. Tanto é que meus vídeos eles são super editáveis, porque eu não sei falar direito em frente à câmera, eu gaguejo muito, costumo dizer coisas erradas, então eu tenho que cortar e aí já viu, né? <risos> Mas hoje eu até que melhorei um pouco, porque na medida que você vai fazendo mais vídeos, você vai aprendendo, vai dominando as técnicas de falar em frente a uma câmera. Então você não precisa ser o expert em falar em frente ao público, não precisa ser o expert em edição, claro que você precisa ter uma boa qualidade de imagem, precisa editar um pouco os vídeos, mas isso você vai aprendendo aos poucos e o próprio YouTube você encontra diversas dicas, vários tutoriais que te ensinam a fazer um canal na internet, no YouTube. E eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link do canal do meu amigo Kaique, que ele é um grande expert em ensinar as pessoas a serem YouTubers. E eu vou mostrar agora para você quanto que ganha um YouTuber com 50 mil inscritos. Então agora eu vou mostrar para vocês em frente ao meu computador, só que é o seguinte, primeiro eu preciso te dizer como que um youtuber recebe. Bom, após você chegar nas suas primeiros mil inscritos, tem que ser mais de mil inscritos, chegou nesses mil inscritos e teve mais de 4 mil horas assistida por esses inscritos, aí sim o YouTube vai querer fazer uma parceria com você e monetizar o seu canal. A partir do momento que você começa a monetizar o seu canal, você vai ganhar por cada visualização feita nos seus vídeos. Eu vou mostrar para vocês quanto que tá a CPM de quem fala de aplicativo, só não consigo saber de outros nichos, porque cada nicho, cada tema que as pessoas criam vídeos tem um valor de CPM diferente, porque depende também dos anunciantes. Os anunciantes pagam um valor ali para anunciar nos canais do, do YouTube, para anunciar em vídeos e eles pagam por cada mil visualizações, pela CPM. Então vou te mostrar agora quanto que o meu canal ganha. Vamos lá. Vou abrir aqui, estamos aqui no canal, na página principal, vou abrir o YouTube Studio. E aqui ele já mostra algumas coisas, alguns detalhes sobre o canal. O último vídeo, né? quanto que teve de rendimento, quantidade de inscritos. E aqui já até mostra uma pequena receita nos últimos cadê, 28 dias. O valor de R$ reais 81 centavos. Uma coisa que eu quero deixar claro também é que o dólar está em alta. Esse valor aqui ele pode ser bem menos porque quando o dólar está em quatro reais é, 3,90, então vai reduzir um pouco do coisa. aqui como o dólar está assim e pouco, o valor da receita ela é um pouco maior, né? Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui estatísticas que é a melhor forma da gente mostrar quanto que um canal com 50 mil inscritos ganha. Então vamos lá, aqui, nos últimos 28 dias está o valor de R$ 1.973 e a CPM baseada, olha só, está entre R$ centavos. Então a média a cada mil visualizações monetizadas, que teve ali um anúncio no, no vídeo, eu ganho R$ centavos a cada mil visualizações no vídeo. Claro que um canal que começou agora não vai chegar a ter mais de mil visualizações por vídeo. Claro que não. Às vezes pode até ser que consiga. Às vezes o YouTube ele dá um incentivo, coloca o seu canal em alta, o seu canal cresce. E tudo depende também da retenção do público. Você sim precisa fazer conteúdo de qualidade. Não adianta você pegar o um celular com uma câmera muito ruim, com a imagem toda desfocada. As pessoas não vão querer assistir... Um vídeo que a imagem é muito ruim. Por mais que você tenha um conteúdo bom, mas se não tiver uma boa qualidade de imagem, as pessoas não querem saber do seu vídeo. Então é bom investir num celularzinho com uma câmera melhor ou uma câmera própria mesmo, assim que você possa gravar os seus vídeos. E você deve estar tá curioso para saber o porquê que a minha receita é tão pequena e por que, é que o gráfico aqui está diminuindo. É o seguinte. É, o meu canal ele é mais voltado para dicas, grande parte dos meus últimos 100 vídeos foram focados para dicas, para iniciantes, ou até mesmo dicas para motoristas que já trabalham na, na rua. Então, nessa época de quarentena, os meus últimos vídeos eles não estão sendo muito visualizados, porque as pessoas não estão querendo saber sobre o aplicativo, eles querem saber coisas de quarentena, é, como é que está a rua hoje, como é que estão tá os ganhos, então meus últimos vídeos não estão reproduzindo muito. Por isso, o gráfico está caindo, então eu preciso postar mais vídeos para o gráfico poder subir. Como vocês sabem, recentemente estava muito desanimado e meu, eu não tive muitas postagens de vídeos. Então agora eu quero mostrar para vocês, normal, quanto que eu ganho nos últimos 28 dias, foi essa receita que eu ganhei. Mas normalmente, olha só, receita mensal estimada, que é muito importante, olha só em novembro eu tive uma receita no valor de 3.433 reais, dezembro 2.379, depois subiu para 4.000, depois 4.759 e assim vai indo. Então quanto mais é, visualizações você tiver no seu canal, quanto mais você se dedicar, a mais vídeos você postar, mais você ganha também. E a receita que você ganha não depende somente disso, você pode ganhar muito mais dinheiro com parcerias de pessoas, que empresas que buscam seu canal para anunciar algum produto, anunciar algum serviço, e assim você ganha muito mais dinheiro. O YouTube ele te abre a porta para muitas possibilidades. Então se você que está me assistindo hoje fala, Lucas, que bacana, quero também fazer um canal no YouTube, eu te dou total apoio. Cria o seu canal, coloque aqui nos comentários o link para acesso ao seu canal, eu vou me inscrever, tem muitas, muitas pessoas que também estão iniciando hoje, assim, ou que estão assistindo esse vídeo, também vão acessar o seu canal, você já ter, vai ter uma chance ali, eu já vou te ajudar a ter alguns inscritos assim, no começo, já ter algumas visualizações e tal, então tudo depende de você, para ser um sucesso, só depende de você tirar a sua primeira pedra, e se você falasse para mim, Lucas, mas eu não quero aparecer, eu quero ficar no meu canto e tudo mais. Tem diversas outras opções. É como eu disse, esse valor que eu ganho do YouTube não é um valor que eu preciso, assim. Tanto é que eu faço vários sorteios, kits, dou dinheiro, assim, para alguns motoristas enviando corridas para eles. É um valor que não vai fazer muita diferença no meu orçamento, porque... Quando eu resolvi entrar nesse mercado de vendas no Mercado Livre, fazer dropshipping nacional, eu adquiri uma renda muito maior. E hoje o meu trabalho principal vem do Mercado Livre, através das minhas lojas virtuais. Eu já tenho duas, uma com produtos que eu estou fazendo estoque e outra somente focada no dropshipping. Então eu já tenho duas lojas que me rendem muito dinheiro. E se você também quer saber como é que faz, dropshipping no Mercado Livre, eu vou deixar com um especialista que tem aqui no link da, na descrição, que lá você acessa uma palestra exclusiva e gratuita para você entender um pouco mais sobre o dropshipping. E se você quiser se aprofundar mais como é que faz dropshipping no Mercado Livre, no final tem uma assessoria exclusiva que você pode ter para ter um conhecimento maior ainda sobre esse assunto, beleza? Bom, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar nesse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, compartilha com seus amigos que têm dúvidas de quanto que um youtuber ganha. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!